Ora mais uma vez Muito boa tarde, este vai ser o segundo vídeo Desta bela tarde que já está com solão Calor bom Já estou a suar e tudo não, é? não, não estou a fazer propriamente nada e já estou a suar Pronto. E dizem que pronto que, Tendo em conta que eu não trabalho não é? E não se considera que isto é um trabalho Porque isto é amor à camisola Não, é? não será um trabalho não Tendo em conta que, pronto, depois existem milhares de pessoas que fazem programas televisivos e de rádio que não têm assunto nenhum. Mas pronto, por norma, a maior parte dos programas estão associados, seja à TV ou à rádio, por, por norma, têm conteúdo e são bastante interessantes. E ainda bem que existem, mas vão fazendo companhia a pessoas pronto, que, pronto, não têm mesmo companhia nenhuma e que também já não têm capacidade nem. nem de lidar com... falar consigo próprio, né? Tendo em conta que, o, que o, alguém que está a fazer rádio acaba por ser um bocadinho isso, não é? Está a falar consigo próprio, vai pondo música para si próprio é? e na eventualidade alguém gosta e alguém pede mais uma música que está associada a um tema qualquer que a pessoa gosta de, de falar e tal mas, pá, na consideração que alguém que está a fazer rádio é a cabeça ali do rádio, não é? E eu agora queria falar de uma coisa meio esquisita. Meio esquisita. Isto pode ter a ver com muitas coisas. Boas imagens. Portanto, vou, vou tentar fazer este vídeo. Este vídeo em princípio vai se chamar.. Uh, Amor Procura-se. Isto porquê? Ora. Ou há uns vídeos atrás, até no vídeo dedicado de assim às mulheres, mais assim mais pela, pela questão da linguagem, pela questão da, da interação e tal, que não está so, somente associada às mulheres, está associada simplesmente à comunicação nas sociedades, nada mais, não é? Mas em princípio pronto, há pessoas que, que não sabem lidar propriamente com, com as palavras e depois as palavras também tem uma questão do são, não é? Nem, nem sempre tem a ver com a própria palavra, com a pronunciação da palavra, mas sim com o são. E o som é que nos vai dizer se aquilo é uma brincadeira, se a pessoa está a sentir e a portanto, dizer que portanto, aquilo que ela está a pronunciar é sentido ou, ou não, não é? E portanto, a partir daí, nós tiramos uma conclusão de que seja lá o que for que, aquilo, que aquela pessoa pronunciou pode ser ofensivo para mais alguém, poderá ou não ser ofensivo, dependendo, não do conteúdo pronunciado, mas da forma como foi pronunciado, e, e esta questão da forma como as coisas são pronunciadas tem a ver com uma catrafada de outras coisas, não é? principalmente, por exemplo, associado à emoção, qual é a emoção associada à forma como nós dizemos ou pronunciamos as coisas. E, portanto, nós às vezes podemos ser extremamente ofensivos nas nossas palavras, mas sermos coisa mais milagre de sempre por causa do tom. E portanto, não. até até se considera que aquilo que supostamente é ofensivo torna-se cómico ou torna-se prazeroso ouvir, não é? Pronto. E, portanto, isto estava relacionado com as relações humanas, e as relações humanas, em princípio, vá vamos considerar. Independentemente da preferência sexual de cada um, okay, pronto, em princípio, continuar a ser mais ou menos as mesmas coisas, não é? a mesma estrutura e etc. Não é? Então, pronto, se eu pensei bem, eu realmente estava a precisar de uma mulher não é? que me queira, não é? porque pronto, um gajo como eu vai ser difícil encontrar uma mulher para mim, não é? Um gajo que passa a vida a, a especular sobre tudo e mais alguma coisa. Pronto, o cérebro pensa demasiado, não sei o quê, e isto depois tem a ver um bocadinho com uma espécie, uma, uma espécie de boca, uma chega, não é? sobre curiosidades que nós podemos ver, alguns na história, portanto no mundo inteiro, que estão relacionados com, com as escolhas pessoais de cada um. E uma vez, portanto, nesses vídeos sobre as mulheres, eu chego a comentar que, Havia uma coisa curiosa que era. Havia um, um, um grande número de mulheres que, que davam. Portanto, tinham demonstrações de afetividade e afins com pessoas que, em princípio, não vão ter expressões de afetividade com ninguém que são os psicopatas. Eu até pensava que os psicopatas simplesmente tinham um problema qualquer da mecânica, mas aquilo é mais do que isso eles têm um problema de falta de emoção. Ora, quando nós temos uma falta de emoção, nós não, não, não, não, portanto, até as tonalidades das palavras não faz diferença nenhuma, portanto, aquilo não há diferença, não é? E portanto, até a própria arte e afins, assim, a poder é indiferente, é tudo indiferente. E portanto, como é tudo indiferente, por exemplo, numa relação humana, vamos considerar uma relação amorosa, não é? Em princípio, dois, duas pessoas vão-se juntar porque conseguem lidar com a emoção do outro. E então fazem tipo uma ponte de ajuda para que cada um deles consiga lidar um com o outro. E, portanto, e cada um deles consiga lidar consigo próprio, nas várias condições, como nos aparece na vida, etc. Não é? E pronto e, no fundo é esse o papel, a maior parte das relações saudáveis, não é? Mesmo assim podemos considerar que acaba por ser pouco saudável porque a pessoa com, com quem estamos tem que lidar com uma catrafada de coisas que não lhe pertence, nos pertence nós, Não pertence só a nós, mas ao, ao pronunciarmos as nossas emoções, ao abrirmos nossas, uh, o nosso ser para mais alguém, não é? a pessoa se gostar de nós em princípio vai começar a interiorizar aquilo e portanto, vai também viver as nossas coisas. Não é? e, portanto, em princípio, se houver uma, uma harmonia porreira entre duas pessoas, as duas pessoas vão viver as coisas boas e as coisas más juntos, que têm a ver com os dois e, e os dois têm a ver com o resto que está à, à sua volta. Não é? é só isso. Então eu estava aqui a tentar, pronto, eu, eu sou um gajo pronto, eu até, até por, por mim, não é? eu até tinha várias mulheres, por que não? não é? assim até podia variar todos os dias, não é? de parceira, podia ter conversas diferentes e ir a sítios diferentes, etc, pronto, e como eu sou um gajo mais ou menos hum, eclético, pronto, pronto, podia estar a ouvir um dia para um concerto de metal, para outro dia para um, um concerto de pimba, depois dia para uma música clássica, depois, pronto, depois nunca mais acaba, só nos estilos de música, não é? Podia ser outra coisa qualquer. Então, nisto, a esta ginástica, que é difícil encontrar uma pessoa que esteja tão aberta e tão eclética ao nível cerebral, a aceitação do resto que está à nossa volta, não sei o quê. Portanto, é mesmo difícil. Mas eu depois, pronto, como, isto, como vocês sabem, isto é um bocadinho mais profundo, eu ando aqui propriamente a tentar fazer um, um vídeo de, de procura de mulheres. E, e estar aqui a dizer, ah, eu sou este, não sei o que, eu gosto disto, eu gosto da cloroquia. Eu vou estar a dizer o que é que eu gosto, eu simplesmente sou aquilo que sou e vocês depois tiram as conclusões daquilo que eu gosto ou não gosto. Ah, e, e ainda por cima, todos os outros vídeos que vocês poderão ler ou ouvir, digamos assim, são hum, associados a uma cadrafada de, de organismos e estruturas que existem nas nossas sociedades. E que, por causa do português, da língua portuguesa, não é, elas estão no, no feminino. E eu penso, bem, eu realmente gostava de ter uma mulher assim, que, pronto, não é, eu que uma mulher que fosse relacionada com isto tudo. Ora, se calhar não preciso propriamente de uma mulher. que tenho isto tudo, mas tendo em conta que eu gosto de falar destas coisas todas, eu vou Associar todas essas estruturas como se fossem mulheres. E pronto. E tendo em conta que nós vivemos mais ou menos emocionalmente aquilo que cada uma delas expressa que cada uma delas acredita, não é? E nós temos que fazer uma espécie de exercício para, para, para, para estarmos, para sermos uma espécie de companhia que acrescente algo mais, não é? Porque senão nem vale a pena haver uma relação entre, entre nós, não é? Depois eu o que eu tive a ver. Fogo, eu realmente tenho aqui, a, a, se calhar, resistem. Pelo menos, tenho aqui uma lista de pelo menos 15 possíveis mulheres associadas às profissões, não é? Que poderiam apaixonar-se por mim, e pronto, e eu, eu já estou apaixonado mais ou menos por elas, e, e portanto, vamos fazer aqui, podemos aqui fazer uma espécie de orgia, não é? E desde que não, não, essa orgia não apareça aí num, num site, está-se tudo bem, Eu, pelo menos não, não tenho essas pancas de andar aí a, a mostrar o, as, minhas, as minhas capacidades uh, nesse sentido, ao resto do mundo, prefiro estas aqui que é só intelectuais e, pronto, e de estimulação intelectual. Pronto. E quem não gostar, passa à frente e vê uma coisa diferente. Até pode vir um filme pornográfico ou qualquer coisa do género. Não obriga ninguém a ver isto, não é? Então, estava aqui a pensar: vou. todas as coisas, todos os vídeos que eu fiz anteriormente, têm a ver com estas, estas raparigas todas, que eu, de algum modo, algumas gosto mais, outras gosto menos. Não é? mas, no fundo, elas são todas interligadas e tal. Eu quase me podia tornar um daqueles gajos que, que podem ter várias mulheres, não é? Tipo, um tipo um harainho de várias mulheres. E, na verdade, eu acho que todos nós, os temos ou não, vivemos com estas mulheres todas, não é? E, no fundo, bem, para quem gosta de mulheres, não é? Nós reparamos, podemos reparar que as mulheres também são representativas de algum modo, destas qualidades. Eu vou listar aqui, simplesmente, vou-vos dar a lista das várias coisas que, que, eu, que eu listei, que estão no feminino e que estão associadas a todas, a todas as coisas que eu fiz até agora, não é? Todas as coisas que eu estive a desenvolver de uma forma verbal. Ora, então temos aqui a política, a política, pronto, uma que, pronto, tenho o domínio de quase todas, e não sei o quê. E pronto, ela. Mas pronto, ela é mais ou menos parecida comigo, porque pronto, gosta de estimular o cérebro e, e gosta de fazê aquelas jogadas, de, a ver se consegue tirar partido de alguma coisa, consegue chegar a um equilíbrio qualquer na relação de papel, não é? E pronto, isso é bom, não é? Existem os políticos, e as, e as raparigas que estão na política, que em princípio servem essa, essa função. E servem essa função, e ao mesmo tempo são aquilo, pronto, assim já posso enamorar-me pela política, porque ela é mais ou menos parecida comigo, e portanto, pronto, em princípio vamos ter aqui uma harmonia, mesmo que não passamos a vida a fazer sexo, pelo menos podemos passar a vida a falar, que não é mau também. A vida não é só sexo, não é? Depois temos a justiça e a criminalidade, que são duas, duas amigas profundas, ok? Elas são duas amigas profundas, mas que, como, como em princípio, cada uma delas tem o um seu estilo próprio, não é? Mesmo cada uma delas sendo o inverso da outra, portanto, a justiça acaba por ser usar métodos do crime e a, crime, e o crime, uh, e a criminalidade, Usa métodos de justiça e também quer cumprir justiça e fazer justiça, etc. elas duas são, são aquelas, aquelas quase lésbicas, não é? Bissexuais, que, em princípio, pronto, poderiam aceitar andar as duas comigo, porque pá, eu também tento aqui, vá, não, não, não sendo que tento agradar todas, não é? Mas pronto, tento fazer com que elas não, pronto, não andem à, à torre todos os dias, não é? que se aceitem melhor e tal e pronto se se entreterem comigo assim, pronto é muito mais estimulante para elas é? uma coisa nova e, e dentro disso depois temos a medicina e a ciência né com, com a relação com a tecnologia né em que pronto também temos aqui um, uma espécie de relação amorosa que, que acaba por ser bastante carnal não é portanto a medicina é bastante carnal nesse sentido não é a tecnologia nem tanto, mas ela tenta chegar lá, é? tenta, tenta ser fu função do que é carnal, que são, são pessoas, não é? São cérebros. Uh, e depois a ciência, que, que no fundo é, é é função, não é? é ela é, é as relações, a relação pública, é? faz as relações públicas entre, entre essas duas, entre a medicina e a tecnologia, é? e, e vai, vai associando a outras coisas. Outras raparigas que eu também adoro, que eu, que, eu, pronto, que eu tenho uma estimulação qualquer, eu tenho uma panca, não é? Eu só gosto de mulheres e, pronto, e estas mulheres criam uma... criam uma espécie de inquietação positiva em mim. Pronto. Então, depois temos a psicologia, não é? Tanto a psicologia e a sociologia, não é? e, pô, elas andam sempre também abraçadas uma à outra e tal. Eu gosto, eu gosto das duas principalmente, pronto, essas duas também eu gosto muito, elas gostam também muito de falar e tal, e de pronto, desenvolver coisas teóricas e não sei o que, portanto, pronto, se eu tivesse assim, mais duas assim, além das outras duas, era porreirinho, assim, eu podia mudar, e mudando uma vez por semana, uma vez por mês, é? e as coisas tornam-se assim muito mais agradáveis, não é? é quase como viajar pelo mundo, mas hoje vamos ver uma... uma diferentes, com os museus diferentes, história, etc, portanto, eles são sempre quase como novas raparigas que nos aparecem, que nos vão estimulando a estar mais atentos e a entregarmos-nos aquilo e a vivermos aquilo intensamente, para que depois eu mesmo a questão orgânica não é, funcione ainda melhor, não é? seja mais intensa, não é? e claro, nós, nós na cultura, por exemplo, que é outra rapariga que eu também gosto muito, e uh, que é assim, às vezes é um bocadinho para mas, mas eu adoro, eu adoro, ela é, tem assim algo de genial. Não é? Eu gosto muito dela e portanto a cultura também é aquela coisa, não é? Ela, mas, em princípio nós estamos Nascemos entregues a ela, é? entregam-se em assim nós, não é? e pronto, nós nem sabemos propriamente como lidar com ela, porque ela está sempre connosco, é quase o Deus, não é? Está e não está. Está em todo lado. Pronto, e eu tenho pena que ela, às vezes, não seja propriamente muito sociável, não é? porque senão podia convidá-la para tomar um café, para fazer qualquer coisa mais interessante, em vez de estar aqui a falar com vocês. Sobre as outras raparigas, pronto, e depois elas, às vezes, podem se tornar assim mais ou menos inflexíveis, pelo facto de, de eu gostar mais de uma de outro, de estar dedicado demasiado tempo a uma delas e tal, pronto. E já sabe como é que é, não é? Mas isso, nós os homens, também é igual, não é? É a mesma coisa, Queremos, os que gostam de futebol querem se dedicar ao futebol uns, toda a sua vida, mas estão-se a por completamente para o, outra coisa que não seja o futebol. tem que viver aquilo intensamente e, pronto, e mais nada. E depois também tem outra, outras, duas, outras duas raparigas que eu, que eu delicio com elas, né? principalmente porque elas são uma, das, uma daquelas raparigas que tem que uma estimulação cerebral acima da média que, que desenvolvem a criatividade no seu melhor, não é? E, e essa criatividade ainda por cima é comparativa. Ela tem associado a literatura e alguma poesia e portanto esta a literatura e a poesia também são outras duas raparigas que que eu pronto, gostava de, de fazer coisas magnificamente deliciosas e frutosas com elas, não é? Mas as outras duas que eu estava a falar antes, que eu ia falar, era a espiritualidade da religião. Elas também são assim meio, bem, tinham ali um, um, um, algo, uma estimulação cerebral que, que as, quer dizer, de alguma de algum modo elas guiam-se pela sua própria criatividade. E, portanto, sobre os suas próprios limites, de aceitação ou não aceitação, do resto, não é, e, portanto, de uma forma mais ou menos abrangente, portanto, acabam por ser um ecléticas nesse sentido, portanto, eu penso, bem, a parte da política, a parte da política, a espiritualidade e religião, também são duas raparigas que eu uf, podia ter grandes noites de, de amor, isso é que é bom, isso é, isso é que é o, o, as coisas mais poderosas que nós temos nesta vida, não é? É, é a troca de afetos é a troca de atenção, é a troca de, destas coisas todas que nos movem, é? e pelo menos às pessoas, é? os robôs acho que não, aquilo nem, nem lhes cria nenhuma mecânica, pronto, não lhes cria nenhuma inquietação, não lhes cria nada que, que lhes faça mexer, portanto, não, é zero, não é? Mas a espiritualidade da religião, pá, elas são as coisas mais belas e mais né, cheias de literatura, cheias de espiritualidade, portanto elas, no fundo, estas, estas raparigas todas que eu adoro deviam ser todas lésbicas, ou bissexuais, né, convidaram me a mim para eu para poder viver com elas, e poder ser feliz com elas. E depois temos uma das, das duas... Das duas as duas melhores reparias do mundo, é? estas aqui também fazem um certo domínio sobre todas as outras, não é? Portanto, eu acho que isto acaba por ser uma superfamília, que é economia e educação. Não é? não, a economia, como nós sabemos, ela só quer dinheiro, é? está-se a borrifar aquilo, é só números, e nesse sentido eu compreendo, a economia gosta de números demonstra-se automaticamente heterossexual, e, pronto, e portanto ela vive aquilo intensamente, e pronto, eu compreendo que um, eu só não chego, não é? ela quer mais, quer todos, não é? se calhar é a rapariga que, que tem as maiores capacidades de lidar com todos os cérebros de gajos e afins, e, portanto pronto, se calhar é a, gaja, é a mulher que tem uma maior ginástica de entender e de experienciar, todas as coisas que nos passam pela cabeça, não é? e pronto, e ainda por cima, não, ela vai ficando cada vez mais rica, não é? quanto mais experiência te tiver, ou quantos mais gajos estiver, é então, lógico, ainda bem, não é? que assim eu alguma coisa, e pronto, e tornam-se melhor, isso é bom. E depois a educação, a educação também é uma rapariga, a educação, ela às vezes pronto, ela, ela tem, tem dias, não é? Tem dias. Há dias que ela acredita uh, na interpretação das religiões e da psicologia. Há outros dias que ela já não quer nada daquilo, então só acredita na ciência, na tecnologia e na justiça. Não é? pois há dias que ela já não, também não acredita naquilo e então passa para a criminalidade e para a corrupção, esqueci-me a corrupção, por acaso também é outra República, que é mesmo interessante, é bastante criativa é, e que faz ginásticas muito interessantes, ao nível da economia e tal, portanto, aqui está uma família só de mulheres, que eu, pronto, é que eu digo, eu precisava de um harem só para mim, e no fundo eu acho que pronto, elas, elas não me dizem nada, não é? tipo, elas, pronto, não sei demasiado ocupadas com a vida delas não é? e eu só estava a tentar arranjar uma delas, que eu pudesse me dedicar a elas inteiramente e pronto, e ser feliz. Não é que, pronto, não é que eu não seja infeliz, eu, não é que eu seja infeliz, não é? porque considero até que pronto, dentro das possibilidades até pronto, amo várias mulheres, não é? destas, destas todas, mais algumas que, que pronto nem estão aqui associadas porque senão eu nunca eu tinha um caderno inteiro só para só para só para elas. Não vale a pena. Mas são demasiadas mulheres, eu gosto demasiado delas. E, portanto, eu gostava de ser uma espécie de objeto, um objeto dos seus prazeres para todas elas. E, portanto é isso que eu estou a fazer. Estou a ser um objeto de para elas mais, estimularem mais, não é? para elas sentirem que têm qualquer coisa interessante para mexerem. Pronto, e, e pronto. E este é o humor preciso, portanto, já sabem, há aqui um gajo qualquer que está aqui da ocursal a falar com vocês e que está à procura de uma mulher assim, que, que seja mais ou menos abrangente, não é? que, que, que, que me consiga estimular um bocadinho um mais, não é? Porque, não, pronto, vou continuar sozinho não é? e pronto, eu vou ter que falar todas, e gosto de todas, porque pronto, eu gosto de todas enquanto não houver uma que me escolha, não é? está é lógico pois quando houver uma que me escolha é? eu, eu escolho ela também mutuamente, pronto, em princípio, é? vamos nos dedicar ao meu uso e estes vídeos vão acabar, pronto, pronto, eu já tenho alguma coisa mais interessante para me dedicar, da história, enfim, é? é pena que muitos gajos sejam assim, apaixonados pela guerra, a guerra também é uma rapariga, mas pronto, é, a rapariga é assim, acho-a muito masculina, é? acho -o -o muito masculina, gosta só de, de armas e de bombas e pronto, é outras raparigas, não é? e de balas e aquelas coisas, são outras raparigas que também há é, malta que gosta imenso delas. Prefere passar os seus dias com elas, é? a ficar a elas, a dar-lhe miminhos, a limpá-las, essas coisas todas bonitas que, que normalmente estão relacionadas a esta dedicação amorosa que nós temos, seja com pessoas ou objetos, não, é? não faz. O que interessa é que a gesta entrega e tal. É? Depois as raparigas possam sentir que pá, este gajo é, pelo menos dá-nos atenção, tenho cuidado de de melhorar as nossas condições e afins, portanto, o que é que uma mulher quer melhor, não é? Se não quiser uma coisa dessas, a única coisa é os, são os vibradores e afins, portanto, que ainda são melhores porque não falam, não, é? não, não transmitem emoções, estão sempre lá quando querem e só servem para aquela função e, pronto, e, e são mais avançados que qualquer um dos, dos gajos porque, pronto, aquilo aguenta 24 horas e não sobe, não é? propriamente um homem que consiga fazer aquilo sem tomar uma droga qualquer. Que é uma outra, uma outra rapariga, também muito interessante, que cria estimulações também, cria aqui limites, ou, ou, nos potencia a termos mais capacidades de lidar com certas coisas que seríamos incapazes se não, se não, se não, se não abraçássemos essa mulher. Não é? E é só isso. Eu espero que gostem deste belo vídeo sobre o amor precisa-se.